Sejam muito, muito bem-vindos, meu amigo e minha amiga. No vídeo de hoje, eu não vim afirmar, mas eu vim sim levantar certos questionamentos, certas perguntas que eu considero muito válidas para a nossa vida. São coisas simples, mas que às vezes a gente fica anos sem ouvir uma verdade dessas e segue a vida cometendo alguns erros. E acaba perdendo tempo. O tema do vídeo de hoje, meu amigo, é... Questione as suas certezas. Questione as suas certezas sobre Deus. Sobre definição de sucesso. Sobre relacionamentos. Sobre comportamento humano. Porque agimos como agimos. Algo simples, não? Mas... O importante aqui é abrir espaço para o novo para se surpreender, para conhecer algo que você não conhecia. Porque isso soma na sua vida, são sempre conhecimentos a mais, experiências a mais, e o mais importante, são histórias a mais para você contar. né? E tem até aquela frase, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Me responda. Que você se permitiu, uma pequena aventura. Saiu ali da zona de conforto, experienciou algo novo. Porque, frequentemente, ficamos tão presos resolvendo os problemas do cotidiano, da rotina, que esquecemos de viver, sabe? Aquele lance de trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. E quando você vê, já é quinta, já é sexta, já é segunda novamente. E tem coisas tão pequenas que nos agradam. Fazem bem para você, sabe? Sem aquela coisa que você gosta de fazer e te faz bem. Vou dar alguns exemplos. Eles reforçam a ideia. Seja tomar um café. Tranquilo, só você. Café. Aquele café gostoso, sabe? <risos> Ou então, sair para correr no parque, nem que seja 15, 20 minutos. Ou então, ver o Porto do Sol, tirar umas fotos, postar, mostrar para os amigos, relembrá-los. De como um pôr do sol ali, que dura 10 minutos, 20 minutos, né, tem as suas belezas. E às vezes a gente passa semanas, meses, sem reparar naquele pôr do sol. Então, meu amigo, esse foi o primeiro lembrete né, de você lembrar de parar durante a rotina para fazer algo crescente para você, né, que seja particular seu. Esse é o primeiro lembrete. Então, meu amigo, minha amiga, dando continuidade no assunto. Lembra? Lá no começo do vídeo eu falei que esse conteúdo aqui te ajudaria a perder menos tempo na vida, a aproveitar mais esse assunto que vamos entrar agora. Ter pequenas pausas no cotidiano, seja na quarta noite, quinta noite, etc. Ele traz uma mensagem importante. É não desperdice demais o seu tempo. Né, muitos falam, né, não desperdice seu tempo, tempo é dinheiro. Mas nós somos humanos e as coisas não funcionam assim. A gente tem que saber equilibrar o racional e o emocional, não é verdade? Então, não desperdice demais o seu tempo, né? Com ponderação. Eu tenho até uma frase que nunca é um dia mais, mas sim um dia menos. Cada dia é menos um para a conta. Achou forte, mas ela justamente me lembra de valorizar cada minuto, né? valorizar cada dia e dormir e relembrar as coisas boas que aconteceram no dia. Né? Apreciar as pessoas que tiveram com você naquele dia, quando você encontrou aquele seu amigo, né? trombou na rua, no ônibus, né? na porta do trabalho. Menos um dia para conta, lembra muito de valorizar as coisas mais simples, aquelas pessoas com quem você esteve. Porque não se sabe o que pode acontecer. Não é. Agora, eu vou entrar no próximo tópico. Que vem emendadinho dos dois anteriores. Mas se você curtiu o conteúdo que eu trouxe até agora. Se ele te fez lembrar, se ele te fez valorizar. Se você vai, acabando esse vídeo aqui. Fazer algo que você goste. Nem que seja 10, 15 minutos. Vem aí embaixo. Clique no gostei. Clique no dedinho pra cima. E... Se quiser acompanhar mais conteúdo, clique nesse belo botão vermelho aí embaixo. Inscreva-se no canal e não perca mais nada dos conteúdos que eu irei trazer. Porque tem muita coisa boa vindo por aí. Chega de aviso. Então, dando continuidade, meu amigo, quero levantar aqui agora o significado da vida. E o significado da morte. Lembra? Lá no começo do vídeo eu falei que não traria certezas, não traria afirmações, não traria... Verdades universais inabaláveis. É porque eu quero que você pergunte a si mesmo, você com você mesmo. Né? Levante os questionamentos sobre o significado da vida e o significadão. Quais seriam? Por que estamos aqui? Por que viver? Por que morrer? Pode até colocar uma, essa aqui é abalar bastante, mas. A morte é uma coisa boa? Uma coisa ruim? Seria ela uma libertação? O próximo passo da caminhada? São boas perguntas. eu quero passar para você. Né? Se tiver alguma reflexão bacana, coloque até embaixo nos comentários. Né? Para gente poder discutir mais. Irei ler todos. que o canal é pequeno ainda. <risos> eu irei ler todos. Então, finalizando, hoje eu não quero afirmar nada para vocês. Quero apenas lembrá-los de questionar as suas certezas, questione, pergunte, usa a lógica, isso que estão me falando faz sentido? E se eu colocar nessa outra situação, ainda faz sentido? Ela é uma regra porque se aplica para tudo? Tem exceções, não tem exceções? São perguntas bacanas que eu quero que você faça. E se der, contribua aqui nos comentários, e lembre-se, eu acredito em você, meu amigo pegue esse conteúdo Joga na prática. E simbora. Peace.